Olá, eu sou Samuel Diogenes Azevedo de Souza, eu sou ex-aluno do curso de Processos Químicos pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do campus de Capivari, (IFCP) e eu venho aqui contar um pouco da minha história e de tudo que eu desenvolvi, tanto na parte acadêmica como científica, principalmente pelo fato que atualmente eu venho realizando meu mestrado no curso de Engenharia Química na, aqui na Unicamp eu estou por defender agora em fevereiro, e no dia 22 de fevereiro, por ser mais específico, né? e acabo de ser aprovado também no doutorado, no curso no mesmo curso e na mesma instituição. Quando eu comecei o curso de processos químicos, no mesmo momento eu ainda estava terminando o meu técnico em plásticos no Cotuca, eu acho que vale ressaltar que eu sou de Campinas, então... Eu tinha essa certa dificuldade do trâmite de, de viajar entre essas duas cidades, mas desde o começo o, o, a diretoria do IFSP, a secretaria cuidou muito bem e, minha, e meio que deu todo o recurso, todo o gap para eu continuar o curso até o final. De modo que logo no começo do, do curso em si, quando começava o ano letivo, a Letícia, que era a diretora até então da instituição, ela entrava em contato, a gente juntos gerava uma planilha com todos os alunos de algumas regiões, e, e desse modo a gente fechava algum transporte coletivo, um carro, às vezes uma van, onde juntos íamos e realizávamos os cursos, ou seja, a disciplina necessária. Eu agradeço pela ajuda, porque querendo ou não, se eu cheguei até aqui, foi por conta desse help que a instituição me aprova. Além disso, eu lembro que, como eu já estava concluindo meu curso do técnico em plásticos e eu havia passado no curso de processos químicos, eu já estava bem obstinado do que eu queria realizar e, e como eu queria fazer. O que ia acontecer, eu não sabia, lógico, ninguém tem controle dessas coisas, mas que eu queria ir até o final e explorar ao máximo, aproveitar ao máximo o curso, a instituição em si, tudo que eu posso absorver dela, eu já tinha esse objetivo tal fato que logo no segundo semestre, junto com outros dois alunos que na época estavam no último ano do curso, o Matheus Catelani e o Thiago Guionco, juntos desenvolvemos um reator de açúcar por invertase, e, e esse reator ele foi apresentado no congresso de inovação, ciência e tecnologia do IFSP lá no campus de Matão, e, e o IFSP também cuidou de todo esse gap, todo esse trâmite, eu digo da nossa estadia no hotel, os pôsteres e todos os outros detalhes em si para apresentarmos e representarmos a instituição nesse desafio de inovação para uma empresa de grande porte, grande e médio porte, que era a Ryzen. É... Perdão, a Ryzen não, foi a Serradinho Bioenergia S.A. O, o tempo passa, eu peço desculpas por isso, mas... <risos> Enfim. Além disso, eu pude realizar duas pesquisas de desenvolvimento científico que foram vinculadas ao IFSP e em parte também com a Unicamp, lá no, no grupo de pesquisa do Instituto Nacional de Ciência Tecnologia e Tecnologia em Biofabricação, Biofabris. E a primeira pesquisa que eu desenvolvi foi sobre o desenvolvimento de uma prótese, na verdade foram quatro próteses ao todo, customizadas a partir de um cimento ósseo, como o nome é comumente falado, que é o polimetimetacrilato, visando a aplicação de um, e o tratamento de uma deformidade craniofacial, ou seja, tinha um paciente que perdeu 40% da calota craniana e com essa pesquisa que foi vinculada ao IFSP, a gente pôde ajudar esse paciente em si, então foi uma, foi uma oportunidade tremenda, não só de desenvolvimento pessoal, como também nessa parte científica, nesse saber científico. Além disso, a segunda pesquisa que eu desenvolvi foi sobre o estudo cinético do poli-hélio acidulático. E essa pesquisa em especial, também visando a aplicação médica e tudo mais, eu desenvolvo até os dias atuais. Então <risos> uma pesquisa que começou, teve início na, na graduação, eu levei ela para o mestrado e ao final também, agora até os dias de hoje no doutorado, que acabou de ser aprovado, eu vou dar continuidade. Então eu quero deixar por aqui o meu agradecimento. Ao a toda a instituição, pelo peso que ela tem e o vínculo que pode ser realizado para esse meu desenvolvimento. Se eu estou aqui, realmente é por conta disso. Além, é lógico, da minha responsabilidade de estudar e, e todos esse, esses detalhes pormenores. Um, além disso, teve algo que me marcou bastante, e isso eu posso dizer por experiência, por já ter realizado as matérias do mestrado e passar em todas com louvor, sem problema algum, sem dificuldade, que é que o simples fato que as matérias que a gente tem durante o curso em si de processos químicos, com os professores que tive, em especial, é, são mais que o suficiente para realizar a pós-graduação na Engenharia Química aqui da Unicamp. Eu, tal fato, por exemplo, teve um exemplo que me marcou bastante, que foi uma palestra que, que teve enquanto eu estava na graduação. Eu estava realizando um curso em especial, de controle estatístico de processos e a palestra sobre otimização e planejamento de, de experimentos utilizando software, o software estatística e no FCP nessa matéria de controle estatístico a gente estava usando o software R mas também nos foi dado uma base no estatística e essa base para ter ideia foi mais que o suficiente porque nessa palestra o professor Flávio Vasconcelos ele, ele queria fazer algo bem dinâmico, onde os alunos participavam bem ativamente. Então, ele começava a falar de um assunto, um exercício, fazia as perguntas para os alunos e assim os alunos levantavam a mão, respondiam e diziam como dar continuidade até o, a conclusão da, da palestra desse professor. E, e foi muito legal, porque mesmo sendo uma palestra destinada ao público-alvo da pós-graduação, eu conseguia, sem dificuldade alguma, levantar a mão, responder junto aos outros alunos e até depois dessa dessa palestra em si, eu pude ter uma resenha com esse professor e felizmente, com grande alegria, quando eu entrei no mestrado eu pude ser aluno dele também na pós-graduação. Então, todas essas coisas agregaram e eu pude ver todo esse peso que a instituição em si tem. Eu não quero tomar muito tempo, então eu gostaria de deixar mais um recado para os alunos que entraram agora na instituição, que podem ou não estar cursando o curso de processos químicos, que é para aproveitarem ao máximo, buscar tudo que a universidade tem a te oferecer. Porque eu vi como isso pesa bastante para o nome da sua instituição e o peso que ela tem no MEC. Quando eu fui entregar a documentação, todos, toda a papelada necessária para entrar no mestrado aqui na Engenharia Química do Unicamp, me foi necessário a não só correlacionar as notas que eu consegui na instituição, a minha parte, a minha responsabilidade, mas também a nota que o MEC propõe ao IFSP. E, e essa nota, por ser uma nota, se eu não me engano, 5, enfim, é uma nota alta, é a mais alta que tem, ela... Ela serviu, me pesou de modo que eu fui aprovado direto no curso de engenharia química no mestrado aqui no Unicamp. Então, todas as coisas pesam e eu tenho apenas a, motivos a agradecer à instituição, aos professores, as matérias que eu tive não são fáceis, admito algumas, outras são muito mais fáceis, às vezes pelo conhecimento que já temos previamente, mas... De qualquer forma, tudo isso me levou a esse momento onde, graças a Deus, eu estou podendo ver todo o retorno que o curso já me proporcionou. Por exemplo, realizei essas pesquisas, mas não porou por aí, depois disso teve congresso, teve desenvolvimento científico, desafio de inovação, palestras, entrei no mestrado e agora acabo de ser aprovado para o doutorado para dar continuidade dessa minha pesquisa que eu venho realizando, que começou no Instituto do nosso IFSP, como uma pesquisa de iniciação científica. Então, realmente, eu só tenho a agradecer e deixar esse recado a todos. Obrigada.